Estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está um pouquinho assim difícil para a gente poder conversar porque hoje a Pâmela está presente e ela não para de latir. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, é o um médico veterinário da clínica Quatro Patas. Para falar um pouquinho para você que tem o seu pet que nem eu, que tem vontade de deixar ele todo bonito, cheiroso, que tem o pelinho, né, para tosar, para dar banho, deixar assim de vestidinho, eu trouxe o veterinário Gabriel Santos, ele vai estar falando a importância do banho do seu cachorro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, eu agradeço o convite por é, ter né, feito para nós. É uma honra estar aqui. É, e vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que a gente gosta, que são os bichinhos e os cuidados que a gente tem que ter com eles, né? Então, hoje a nossa Pamela está aqui ajudando a entrevistar você. E eu gostaria de saber por que, que é importante o banho para os nossos pets. Quando a gente pensa em banho né, para os pets não só pensando no lado é, de bem-estar pro tutor desse animal, né, de ter um animal dentro de casa no ambiente doméstico, é, falando no mau cheiro, não só pensando nisso que é o óbvio, né, o banho ele é sinônimo de saúde. Então, para que nós possamos é, manter uma qualidade de vida para esses animais, é torna-se importante o banho, né? É, o banho realmente é importante. Porque a gente é, protege a saúde do animal e a saúde do ser humano também, Exatamente, né? de ambos, né? Evitando, ah, né? É. Problemas de saúde futuros... É, a proliferação de fungos, bactérias, enfim, uma diversidade de problemas que possam vir a acontecer caso a gente se abstenha desse cuidado especial com o nosso bichinho, né? é, Me diz uma coisa, Gabriel, é, quantas vezes por semana é importante a gente dar banho no nosso animalzinho de estimação? Assim, não existe uma receita de bolo, uma regra básica, de modo geral, pensando-se em cães. Vamos falar primeiro deles, né? É, cada indivíduo é único, né? O meu cabelo, vamos falar de nós, que a gente consegue assimilar de uma maneira mais compreensível. O meu cabelo é um cabelo mais seco, o cabelo do amigo é um cabelo mais oleoso, o pelo dos animais é muito próximo disso. Então, cada indivíduo tem uma particularidade. Além disso, dentre as, as raças, né, que nós temos a espécie canina, mas dentro disso nós temos as raças, cada raça também tem uma particularidade. Então, isso é muito relativo. A Pamela, por exemplo, ela, vamos dar um exemplo, né, ela tem um tipo de pelagem mais seca, ela precisa de mais hidratação. Então, o cachorro do vizinho, ele tem uma pelagem mais oleosa, ele precisa... De um, um tipo de shampoo para uma pelagem oleosa, uma frequência de banhos mais assídua, né? Então não existe assim, o meu precisa de uma semana, o seu precisa de duas. Então é, é algo assim que muda muito, sabe? Não existe uma regra clara quanto a isso. Varia muito de indivíduo para indivíduo mesmo. E assim, é, pode o cachorro desenvolver alguma alergia, alguma coisa? Sim, pode acontecer, né? É, vamos dar um, um exemplo no qual nós nos tornamos especialistas aqui em Rio Negro e Mafra, que é uma, uma raça em específico, no caso de Spitz alemão. É, a raça Spitz alemão, ele tem uma particularidade, uma das particularidades, dois tipos de pelagem no mesmo cachorro. Então ele tem uma pelagem mais densa, que é o subpelo, que nós chamamos, e tem a camada de pelo externa, tá? Essas duas camadas em si, elas protegem o pelo, protegem a pele, desculpe. É... Se nós é... fizermos banhos de imersão nesse, nessa raça muito frequentes, o banho de imersão no caso molhando todo o animal, né? Eu já explico um pouquinho sobre a diferença disso que eu estou falando sobre banho de imersão e banho a seco com escovação. É, se nós molharmos frequentemente né, nessa raça, o que se recomenda são 20 dias, 20, 21 dias para estar fazendo o banho de imersão. Se a gente molha muito frequente né, esse, esse cão em específico, essa raça em específico, é, esse subpelo que ele tem, que é mais denso, né, que é um pelo bem fino, mas ele é mais denso, ele acaba não transpirando tão bem quanto os demais tipos de pelagem que a gente encontra em diversos outros cães. E se essa frequência é muito próxima uma da outra, é, acaba que o pelo não seca por completo, tá? Mesmo fazendo uma secagem profissional, é, com secadores profissionais, o pelo, ele precisa de um tempo, né? Então, entre esses 21 dias, 20, 21 dias, é feito um banho a seco. Esse é um produto específico que é utilizado nesse animal, além de outras particularidades que são feitas durante o processo de escovação desse animal, é, para que a pelagem fique saudável, como realmente é o padrão de uma raça como essa, é, que, ela tenha, que ela seja saudável, né? que o animal possa ter qualidade de vida. Se a gente molha ele muito frequente, acaba desenvolvendo fungos ali, né? principalmente porque o animal tem sangue quente, então um ambiente quente, úmido, é, e escuro, próximo à pele desse animal, é o a microbiota ideal, perfeita para que se desenvolva fungos e bactérias na pele desse animal. tá? E doutor, essas, esses fungos, bactérias podem ir na orelhinha do animalzinho também, né? Também. É recomendável a gente limpar os ouvidos do, do cachorrinho, né? Com um algodão ou com um cotonete? Qual seria essa orientação? Se a gente pode limpar em casa ou se a gente leva para o banho? Como seria isso? O ideal mesmo é que seja feito a limpeza por um profissional. Tá? É, vamos diferenciar um pouco as coisas. Tratando-se de pet shop, pet shop cuida de orelhas. Tá? Então é o ouvido externo, só a parte de fora do ouvido do animal, quanto à limpeza. É, ouvido... É interno, tá? Existe o chamado ouvido interno e ouvido externo, mas quem cuida da parte interna é o médico veterinário. A parte externa deve ser tomado muitos cuidados ao fazer essa limpeza. Pode ser feita com algodão, não tem problema. É, é o algodão hidrófobo, né? Essa limpeza deve acontecer antes do banho, tá? É, pois durante o processo do banho é utilizado o algodão hidrofóbico. No algodão hidrofóbico, ele, como o nome diz, repele água, né? Ele tem fobia de água. Então, ele repele água. Se a gente colocar primeiro esse algodão hidrofóbico antes do banho, sem fazer a limpeza antes, é, a gente acaba empurrando sujeira lá para dentro do condutor tipo. Então, isso é errado, né? A gente não quer colocar sujeira lá dentro do vidinho do cachorro. É, doutor, me diz uma coisa. Por que também é importante né, cortar as unhas do cachorrinho? Né? Às vezes o cachorrinho está lá com as unhas bem grandes. E por que, que é importante? A importância do corte de unhas né, é primariamente higiene, né higiene. É, e também quanto à marcha do animal. Né? A marcha, do que eu digo, é a locomoção dele, como ele vai andar para lá e para cá. Então, se a gente deixa as unhas muito compridas, é, acaba dificultando esse, essa marcha do animal, né? Então, por isso a importância de estar aparando. Existe um método correto de aparar as unhas. Dentro das unhas há um nervo, então nós temos que respeitar esses limites, né? Para acabar não machucando o animal, né? Trazendo dor, sangrando, enfim, diversos problemas que, que podem acontecer. Há também um cuidado especial com a unha do quinto dígito, tá? Essa unha ela não gasta naturalmente ao encostar no chão. Então devemos nós, tutores, estar sempre de olho nesse quinto dígito, que é uma unha que fica um pouquinho mais para cima ali da patinha do, do cão. Então ela acaba não tendo esse desgaste natural ao animal caminhar e deve ser a parada, né? método de, de higiene e bons tratos. Doutor, eh, eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, ah, você pode passar o, o perfume humano em animal ou só o perfume eh, realmente para animal? Só para as pessoas poderem entender que às vezes ah, acabou o perfuminho do cachorrinho lá, quero deixar ele cheiroso, como posso fazer? Não é o correto, não utilizar perfume de ser humano para animal, né? ser humano, ser humano, animal, animal. É, nós, lá no Quatro Patas, trabalhamos com marcas é, dermatologicamente testadas, oftalmologicamente testadas, então ele não traz nenhum risco a mucosas do animal, por exemplo, como olhos, boca, é, narinas. Então, assim, é um produto exclusivo para uso veterinário. O uso é, humano não se recomenda estar utilizando com um cão. Nem shampoos, nem perfumes, pois tudo isso, né atrás de tudo isso, há testes, Há informações que são importantes para a gente garantir a saúde deles, né? então não se recomenda. Inclusive, os produtos que nós utilizamos no Quatro Patas é, são atestados pela Anvisa, pelo MAPA, né? que é o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Então, nós atestamos a qualidade do que a gente usa, né? A gente não pode pôr em risco quem a gente ama, né? No caso, nossos bichinhos. Isso mesmo, é Porque às vezes as pessoas, ah, acabou em casa, vou passar. Então, tem todo esse risco para o animalzinho. Ah, e aí, às vezes, é, você observa o narizinho, o focinho, né? Do seu animalzinho, tá meio ressecado. Ele precisa ficar sempre úmido, doutor, ou... Ele fica seco. Como seria isso para a gente identificar a saúde do nosso animal? Sim, sim. O ideal é que ele esteja sempre hidratado, né? A gente chama de trufa, né? O é um nome técnico ali, mas é o nariz do cachorro mesmo. É o ideal é que a trufa, né? O nariz esteja sempre hidratado. Caso não esteja, o que é natural acontecer também, né? Nós vivemos num clima bem instável, às vezes muito quente, às vezes muito frio, mas enfim. Estar hidratando. Existem produtos de uso veterinário específicos para fazer essa hidratação da trufa do, do nariz do animal. Né? Caso é, esteja é, sujo, né? deve-se fazer a limpeza dessa trufa. É, o ideal é que ela seja feita, essa limpeza, com água, shampoo específico para uso veterinário, né? para pets... E também com uma escovinha macia, tá? Pois na, no nariz deles há algumas ranhuras. Essas ranhuras são um pouco mais difíceis de serem limpas, né? Então o ideal é que seja feito com uma escovinha mesmo, macia, e seja lavado esse nariz também. Logicamente, a gente não vai ficar despejando água né, por muito tempo em cima do nariz, porque ele precisa respirar. É, por um tempo ele até consegue respirar pela boca, mas deve ser um, um, uma quantidade de água menor, né? E por um curto período de tempo, para que não vá trazer nenhum, nenhum um risco para ele, né? Doutor, agora a gente tem os dias quentes, logo já vem o nosso inverno. Então, tem algum cuidado com o banho, com o aquecimento desses animais? Sim. O ideal né, é que nós tenhamos um banho morno, né? Não pode ser nem muito frio, nem muito quente. Nós lá temos o aquecimento a gás, então, é, isso proporciona um banho relaxante. Algumas pessoas têm o um receio de estar é, levando o animal no inverno para tomar banho por conta do frio. Mas todos nós, né, tomamos banho no inverno, então todos nós precisamos Sim. de higiene e saúde, né? É, então, o banho é com, feito com aquecimento a gás, tá? O ideal é que seja feito sempre morno. É... E conforme a necessidade, né? Conforme vai precisando, sentiu um mau cheiro, ou observou que meu animal, o seu animal tem um pelo mais oleoso, está com uma necessidade maior de banho. Cuidados com a tosa também são muito importantes, né? Não só o banho, mas o cuidado com a pelagem, né? Ninguém merece ficar com o cabelo emaranhado, né? É, então, fazer essa escovação periódica, é, tosar quando necessário, para garantir a saúde para eles, né? Falando de tos, inclusive, existem cuidados especiais conforme raças né? dentro dos cães. Nós amamos os vira-latas, mas mesmo dentro dos vira-latas, um ou outro puxa a tendência de uma linha genética para uma raça ou não, né? Deve ser observado por um profissional o tipo de pelagem que cada raça ou, enfim, cada indivíduo possui, né? Existem algumas raças que não se pode tosar da mesma maneira que outras. O exemplo do Spitz alemão, volto a falar, não se pode utilizar máquina de tosa em Spitz alemão, tá? Algumas outras raças, como por exemplo, pastor alemão, agora falando de todos os alemães, né? O Border Collie também, né? Que também é um, é um cão de pastoreio. Não se utiliza máquina de tosa para aparar os pelos desses animais. Por quê? Existe uma série de problemas de saúde que são desenvolvidos e, após esse, essa tosa. Tá. Então, não são todos os animais que podem ser tosados com máquina. Pode ser feito uma tosa com tesoura, pode ser feito, mas não é a mesma altura de pelagem que fica após a tosa. A gente precisa respeitar algumas particularidades e limites de cada raça. Quais problemas são esses? Problemas como a alopecia, por exemplo. O que é a alopecia? Existe a alopecia postosa, né? que é um problema de ausência de pelagem é, por diversos fatores, um deles é a tosa, né, é, ou utilização de uma roupinha, por exemplo, em um cão que não pode estar utilizando uma roupinha, né, por uma particularidade do tipo de pelagem que ele tem, sabe? Doutor, me diz uma coisa assim, é, você poderia dar alguma dica sobre o cuidado, né, com a água do nosso animal com a ração que a gente coloca ali no potinho dele, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo... Poder ter esse cuidado carinhoso com eles. Sim. Proporcionando bem-estar para o seu animal, o ideal é que todos eles tenham disponível, né? O tempo todo, água fresca, né? Água fresca sendo trocada diariamente. É, quanto à ração, é, utilizar ração de preferência, de uma origem super premium, né? Existem basicamente hoje três tipos, né, bem simplificando, de ração disponível no mercado hoje. De cima para baixo, da, do topo da, da pirâmide, Super Premium, que é hoje a melhor que a gente tem disponível. Existe hoje uma tendência de Super Premium de linha natural, que é o ideal para eles hoje, né, sem transgênicos, é, com produtos na fabricação dessa ração é, de origem natural, beterraba, enfim verduras aquilo que a gente quer para nossa saúde a gente também quer para a saúde do nosso bichinho né é... após a super premium que é uma das melhores disponíveis hoje é... a premium especial tá que ela está muito próxima disso porém a grande maioria delas disponível no mercado hoje tem transgênicos né mas é uma ração com uma porcentagem de proteína boa com uma qualidade de proteína boa então a gente não tem que ver só a porcentagem a gente tem que ver a qualidade da onde é extraído essa fonte de proteína, sabe, e a ração standard, que é uma ração de combate, uma ração de entrada, ela é feita com subprodutos da nossa alimentação humana, sabe, com restos da nossa alimentação humana. Ela não é uma ração ruim, porém, os cuidados com sódio não são tão cuidados como a premium especial e a super premium, tá. Então a gente deve observar bastante esses pontos. Proteína, qualidade da proteína, adição de sódio, né? Isso vai influenciar diretamente na saúde fisiológica do animal, né? Falando-se de rins, é, órgãos vitais, né? A longo prazo, as rações super premium, elas proporcionam maior saúde e maior longevidade a esses animais, né? Outro fator relacionado à ração também deve-se observar o porte do animal, né? Se eu tenho um cachorro de porte pequeno, eu tenho que utilizar uma ração mini bits ou né, para raças pequenas, que ela tem um pellet, o grão, pequeno também. Se eu tenho um cachorro de porte grande, a ração para porte grande. Então, isso também deve ser respeitado para a saúde dele. Doutor, eu queria saber uma, um cuidado assim. as frutas. A gente pode dar frutas para o nosso animalzinho? Podemos sim. Logicamente, não são todas as frutas que a gente pode dar para eles, né? Assim como nós, né? Cada indivíduo tem a sua particularidade. Não vamos dizer que para todos os cães, todos os tipos de fruta fazem bem. Assim como para mim, abacate não pode fazer bem, para você faz bem. Falando-se de abacate em especial, né? É, para os cães é uma fruta que não faz também, principalmente o caroço do abacate, tá? É, falando assim de frutas que comumente a gente encontra aqui na nossa região Pode ser utilizado sim em pequenas quantidades, né? tudo que é em excesso não faz bem Então pequenas quantidades como de forma de gratificação para esse animal Se ele fez algo positivo, fez o gixizinho onde eu gostaria que fizesse, né? no tapetinho, enfim Dá uma gratificação com um petisco em fruta mesmo Pode ser ela desidratada ou não, só tem que cuidar muito sobre a origem dessa fruta. Quanto a conservantes, por, principalmente, né, alguns deles podem fazer, pro, trazer mal à saúde do, do animal, né, mas manga pode ser utilizado, maçã pode ser utilizado, cuidado com frutas cítricas, tá, de preferência não administrar, mas... Frutas, em geral, assim, pode, pode administrar tranquilamente. Só cuidar com os excessos, né? Algumas frutas, nós sabemos que têm propriedades é, laxativas, né? Então, cuida ali com o mamão, né? É, mas frutas como manga, é, banana, maçã, pode utilizar tranquilamente. Doutor, eu queria só, assim, falar uma coisa bem importante que eu acho que hoje né, a saúde dos animais ela é muito importante porque os animais fazem parte da família das pessoas. E hoje os animais eles são é, até é, treinados para fazer visita em hospitais para ajudar na cura das pessoas. Então, qual seria essa importância curativa para as pessoas? O que, que você tem a dizer para os nossos seguidores aí que estão nos ouvindo? Sim, eles, eles transmitem uma paz para a gente apenas no olhar, né? Eles não sabem falar, sabem latir, mas a presença deles às vezes é muito mais importante, né? Digamos assim, ela foi evoluída nos últimos tempos é, até mais do que a presença de um outro ser humano, né? Então, os pets hoje são tidos ali como bons companheiros, né? Eles evoluíram ao longo dos anos como animais funcionais, que eram né? é, tidos para trabalho, para pets, né? São, são animais de companhia, né? Isso que você comentou sobre eles estarem presentes na cura de doenças, de hospitais, é, é algo assim fantástico que foi desenvolvido nos últimos anos. É, ajuda, realmente, ajuda muito, né? Aquelas pessoas que não têm oportunidade, oportunidade de estar em contato com esses animais, quem pode levar até lá, né? logicamente, é, com um aviso prévio para que se saiba que o animal está indo lá e de que a pessoa queira estar na presença desses animais, é sempre válido, bem-vindo. Existem vários projetos bem, bem bonitos que, que fazem isso, proporcionam isso para as pessoas que estão enfermas. Né? Doutor, valorizando né, a nossa medicina veterinária que hoje, né, cuida dos nossos animais com todo carinho. Eu sou enfermeira, trabalho no hospital e a gente já começou com alguns pequenos projetos né, de receber a gente já recebeu alguns animais para visitar os pacientes da UTI. Então, isso foi um, um avanço muito grande para a medicina veterinária e para nós mesmo para uma medida é, né, de melhorar então, o tratamento do paciente. Doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores do programa Dicas de Saúde aí, é, porque é importante cuidar do seu pet. Cuidado com o seu pet é sinônimo, sinônimo de saúde para ele, né? Então, você estar cuidando do seu pet, você não vai estar cuidando só do animalzinho, você vai estar cuidando de todo o meio ambiente as pessoas que vivem ao seu redor, né? outros animais que vivem ao redor desse seu pet, é, então é, é uma cadeia geral, né? não, não falando só do animal em específico e em bem-estar próprio, de eu estar na companhia de um animal cheirosinho, né? mas para o bem-estar do animal e de todo o ecossistema, né? não apenas uma coisa, mas engloba tudo. Doutora, eu gostaria de agradecer, doutor Gabriel, a sua visita aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Deixem aberto para a gente poder conversar sobre um outro tema aí dos nossos pets, né? Sim. Porque o programa Dicas de Saúde fala de saúde no geral. Inclusive da saúde do nosso animal, que melhora a nossa autoestima. Quem tem ansiedade, quem tem depressão, Sim. faz toda a diferença na vida. Quem ama o seu pet, cuida, não é verdade, Doutor? Isso mesmo. Muito obrigada. Deus que te abençoe e Amém. continue sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, cuidando dos animais na clínica. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado também. O nosso programa chega ao final com mais uma dica muito especial para você, seguidor do programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.